manda e-mail aqui para mim fabiolacidral.uol.com.br. E a gente já começa o nosso programa falando sobre política e sobre esse assunto que bomba na política nos últimos tempos que é essa aproximação de Alckmin e Lula Será que isso vai sair? Se isso não vai sair? Bom, a notícia de hoje é que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin participou de uma reunião com o presidente do PV, José Luiz Pena no painel da Folha está lá de que o ex-governador pediu ajuda à pena para tentar resolver uma situação entre Márcio França, do PSB, e Fernando Haddad, do PT. Ambos pretendem concorrer né, ao governo de São Paulo e tem travado, de certa maneira, essa possibilidade de avançar com uma federação entre PSB, PT, PV e PCdoB. Esse impasse também tem atrapalhado um pouquinho a definição do partido de Alckmin para concorrer como vice na chapa de Lula. Mas quem vai explicar isso para a gente é o próprio Fernando Haddad, que é o nosso convidado de hoje aqui do All News, já está conosco ao vivo. Olá, prefeito. Bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL News. Obrigado, Fabiano. Bom dia. Bom dia, Josias. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Olá, Josias. Bom dia para você. Bom dia Fabiola, bom dia também ao Haddad, muito bom tê-lo aqui, vamos em frente. Vamos lá, vamos começar com essa notícia do painel da Folha, essas fofocas políticas, né? <risos> que é o que tem movimentado, já que a gente ainda tem esse tempo para definição, tem todas é, essas conversas, é reunião na casa de um, é jantar na casa de outro. E eu queria saber, é, prefeito, qual é a dificuldade dessa aproximação, dessa, desse acordo seu com Márcio França para a disputa no governo de São Paulo. Como é que está essa história? Na verdade, depende de como, pra, de que lado você olha o que está acontecendo, você pode achar é, que o quadro é mais otimista ou mais pessimista. Eu acho mais otimista e vou explicar por quê. O PSB em 2016, por exemplo, ele estava situado no espectro ideológico é, mais à direita, bastante mais à direita. Não apoiou nem Marta, nem Irondina nem a mim, para prefeito de São Paulo, apoiou o Dória. O Dória é uma pessoa de, de direita, né? E isso cinco anos atrás, seis anos atrás. Em 2018, o, o PSB de São Paulo nem imaginava se posicionar nem no primeiro, nem no segundo turno das eleições presidenciais. E hoje é uma aproximação, ou seja... Nós temos que comemorar o fato de que o PSB está fazendo uma inflexão para as origens do partido. Né? O partido de Miguel Arraes, partido de Eduardo Campos. E isso tem que ser saudado. Outra coisa que tem que ser saudada é a autonomia dos partidos. Os partidos podem ou não fazer uma aliança no primeiro turno. E devem se comprometer com uma aliança de segundo turno se ocuparem o mesmo campo político. Não faz sentido um candidato que se posiciona à centro-esquerda apoiar no segundo turno um candidato de direita. Assim como é, vice-versa também não faz sentido. Então o que, que nós temos que construir? Nós temos que construir um ambiente de diálogo e respeito. Os partidos têm seu protagonismo. O PSB é um partido importante, o PT é um partido importante. São Paulo é o maior colégio eleitoral é, do país, são 22% do eleitorado. O PT sempre disputou as eleições presidenciais, lidera todas as pesquisas. Saiu o Datafolio saiu Data o saiu IPESP, saiu... N é, é, institutos de pesquisa divulgaram pesquisas, o PT está tá liderando. E o PT está tentando formar uma federação com partidos que não cumpriram cláusula de barreira, ou cumpriram e querem, desejam uma aliança de quatro anos, nacional, por quatro anos, e isso vai definir um pouco o rumo das coisas. Quer dizer, essa federação, um posicionamento definitivo sobre federação, eu acho que vai desanuviar muito o ambiente. E repito, uma federação tem que ter um candidato único, mas partidos independentes podem ter mais do que um candidato, e do meu ponto de vista faz todo sentido a gente pavimentar o caminho de um segundo mas turno. Mas essa... Como mas essa, mas essa que foi a pergunta até, né? você contou toda a história das negociações que a gente sabe, mas a grande Sim. questão é, Márcio França é um nome forte e o seu é forte, as pesquisas inclusive mostram isso, é, essa união depende de um dos dois abrir mão, quem é que vai ceder? Não, não há necessidade de ceder, é isso que eu estou querendo dizer, é, nós nunca pediríamos para o Márcio França abrir mão da sua candidatura, né? é, em caso de federação, a federação vai estabelecer os critérios, né, para escolher o candidato que a represente. Mas em caso de não federação, isso só vai acontecer no final de abril. Né, é, nós vamos, nós estamos mantendo as conversas normalmente, é, conforme você falou, com a retirada da, do nome do Alckmin, é, a governador no, é, a nossa candidatura que está liderando segundo o Datafolha com 28% e bastante distante da margem de erro do próprio instituto. Em segundo lugar, vem o Márcio França, em seguida o Guilherme Boulos. Tem algumas pesquisas que vão sair agora. Agora, pesquisa é pesquisa, é fotografia do momento. Né? O mais importante é a gente saber quem tem efetivamente é, condições de ir para o segundo turno para disputar com a direita e a extrema direita, que estão no governo estadual e no governo federal, um projeto de país, que pouca gente está falando disso, Fabiola, que é a questão programática. Nós temos que acertar também programa de governo. Não adianta ficar quem excede o quê, se o programa de governo não é comum. Você Agora, sabe é... que... Adade, na... nada, houve uma reunião é, em que o Lula foi festejado por aquele grupo de advogados, é, no grupo Prerrogativas, naquela reunião... É... Houve a primeira foto do Lula ao lado do Alckmin e tal. Depois desta reunião, o que se diz é que houve um encontro em que estavam eh, os dirigentes dos dois partidos, o PSB e o PT, eh, também estava presente você, o Márcio França, e nesse encontro teria sido deliberado que, eh, havendo a federação, nos estados onde o partido tivesse o governo, ele teria a prerrogativa de indicar o sucessor, ou o Sim. candidato à sucessão, nos part... no, no Estado onde não houvesse esta condição, aí é, é, se tentaria chegar a um acordo. E, ao discutir São Paulo, neste encontro hum. teria sido deliberado que, mais adiante, é, faria-se é, uma avaliação, seria feita uma avaliação com base nas pesquisas. Quem estivesse é, liderando as pesquisas seria o candidato. Houve esse encontro, em primeiro lugar, estabeleceu-se de fato esse critério, a pesquisa, como um critério de escolha? Não, isso foi uma sugestão do Márcio, eu dei outra sugestão que foi de prévias. O PT, ele tem uma tradição, o PT é um partido diferente dos partidos mais de gabinete. O PT é um partido de base, é um partido que tem uma tradição muito grande em disputa de prévias. Por quê? a prévia, Josias? Ela é mais, o mais democrático instrumento de escolha do candidato do campo. Você, O PT tem várias tendências internas, você sabe disso. E nem sempre, e ali não é um partido de cacique. Embora o Lula tenha uma autoridade enorme dentro do PT, o Lula já perdeu várias prévias dentro do PT. Várias. Mas nessa hipótese, qual seria o colegiado da prévia? Juntaria todos PT, os partidos SB? Da federação. Não, de todos os partidos que decidissem se federar. Essa foi mas a proposta aí o que eu... resultado já pode ser até antecipado, né? Porque sendo o PT o maior partido, evidentemente você venceria mas mas o, de, mas o de pesquisa também, Josias. Porque eu, eu, a primeira coisa que nós falamos é o seguinte, vamos ver as pesquisas quando o Alckmin sai o que acontece. A gente já sabe o que aconteceu. O que, que vai acontecer nos próximos 60 dias de diferente do que já aconteceu? Então a, a impressão que dá é que está querendo se ganhar tempo apenas, em virtude do fato de que a janela partidária, ela, ela é em março. E há muita instabilidade, é, muita divisão interna. O PT não tem divisão a respeito de federação. O PT, por exemplo, ele sabe que perde com a federação. Ele cresce menos com a federação do que cresceria sem a federação. Mas o PT está disposto a federar por uma razão. Porque você compõe um campo, e esse campo vai dar uma cara para o campo progressista, novo, uma cara nova, que vai dar uma estabilidade por quatro anos para o governo. Então, por exemplo, você perguntar para os deputados do PT, eles dizem o seguinte, olha, a federação vai fazer com que o nosso crescimento seja menor. E a direção do partido diz o seguinte, ainda que seja menor o nosso crescimento, não vale a pena crescer menos, mas crescer junto com os aliados? Essa é a lógica da federação. O maior partido pode crescer menos, mas ele cresce junto com os outros partidos que vão dar sustentação para o próximo governo. Então, é uma, é uma visão de mais médio e longo prazo. Outros partidos estão com uma visão muito de curto prazo. E a gente precisa alongar o prazo do Brasil, porque senão a gente não vai ter horizonte de futuro. E, no caso, então o PT está muito resolvido em relação a isso. Se o PSB quiser a federação, nós vamos federar. Se o PSB não quiser a federação, nós vamos respeitar. Agora, não tem sentido você impor um candidato para partidos que não estão federados, porque a, a legislação não obriga você ter um candidato se os partidos não estão federados. Você não precisa coligar. E eu acho que a lógica de dois turnos permite a cada partido apresentar o seu plano de governo. E o nosso plano de governo, eu acho que ele anima mais uh, o nosso campo do que uh, os, o... o, o o plano de governo substituto. Vou te dar um exemplo. O líder do governo Dória na Assembleia é do PSB. É como se o líder do governo Bolsonaro no, na, no Congresso Nacional fosse do PT. Você ia estranhar, né? O PT está fazendo a oposição ao Bolsonaro e tem um líder de governo que é do PT? Imagina se isso acontecesse. Você, você ia... É que a primeira que Walter... pergunta... É... Depois que o Alckmin <risos> virou candidato a vice do Lula, nada é tão estranhável assim na, na política. Não, mas a, o, o que é estranhável é a pessoa se manter nessa posição. Eu acho que o gesto que Lula e Alckmin estão fazendo, eu acho, você, antes da gente entrar aqui, me permita em confidência, mas estava dizendo que isso já devia ter acontecido há muito tempo. Você me disse isso aqui antes Eu da... Alguém dizer o seguinte, da... lá atrás... É, é isso, o, mas, mas por quê? Hoje nós temos uma ameaça no país. O Fernando Henrique país. distribuía panfleto para eles, né? E vice-versa. É. Lula fez campanha. O Lula fez campanha para o Fernando Henrique em 78 para senador. O, o Mário Covas foi reeleito governador de São Paulo com apoio do PT contra o Malufi. A Marta quando... foi eleita prefeita de São Paulo com apoio do Covas, contra o mesmo Maluf. E quando estiveram quando você... na presidência, quando os dois agrupamentos, tem... o PSDB e o PT, se juntaram ao que há de pior na política e deu no que está dando. né? Governos é que é, favoreceram o fisiologismo, o patrimonialismo, e que levou José, a política para isso que a gente está assistindo. Né? José, o país está derretendo. O orçamento não existe, o um orçamento público mais no país. O pessoal falava em teto de gasto, o Guedes dinamitou o teto. Ele explodiu os gastos com precatório, com tudo que você pode imaginar. Não tem mais orçamento público no Brasil. Os é, ministérios estão em petição de miséria. Aí você vai me perguntar, como é que está gastando tanto e os ministérios não têm dinheiro? Porque tem, quem está gastando é o centrão, não é o ministro da saúde, o ministro da educação. O ministro da Ciência e Tecnologia, o secretário de Cultura, o ministro do Meio Ambiente. Não! Os ministros não têm orçamento. o orçamento foi privatizado pelo Centrão. Aí chegamos, né? chegamos ao Gasta-se um rio né, de dinheiro. Chegamos ao ponto. Chegamos ao ponto. Esse mesmo Centrão, com diferenças pequenas de composição, deu suporte ao governo do Fernando Henrique, deu suporte aos governos do Lula e derrubou a Dilma Rousseff. Né? Esse mesmo centrão que aí está. Como fazer para que, no próximo governo, seja ele quem for o presidente da República, é, o país se livre desta armadilha que está lá o presidente e que tem que lidar com este Congresso, que é cada vez mais é, fisiológico. Né? Hoje, como você disse, Praticamente não há orçamento público, o orçamento foi terceirizado ao legislativo e pior, à parte, é, ao, ao rebotalho do legislativo. Né? Como sair desta armadilha que PSDB e PT ajudaram a montar? Na verdade, o PT e o PSDB estavam disputando e para compor maioria faziam aliado com o que sobrava. Era isso que acontecia. Hoje nós temos pela primeira vez uma situação em que o Centrão é o governo. E o Centrão terá candidato a presidente. Isso nunca aconteceu. Desde a ditadura militar, você não tem um caso assim. Esses partidos são egressos da ditadura militar. Eram todos partidos da antiga arena. São filhotes da antiga arena. Eram a base dos militares. Pela primeira vez, o Centrão vai ter candidato a presidente. Quer dizer, a parte, o, o lado mais fisiológico né, da política brasileira, hoje tem um candidato que é do baixíssimo clero da Câmara dos Deputados. Tem um candidato. Nós temos a chance agora de isolá-los e de fazer um governo mais republicano, que pode até ter divergência de condução, mas que pelo menos não vai liquidar com o setor público, como está acontecendo. Então, eu acho que, com o Centrão tendo candidato a presidente, nós podemos ter do outro lado uma coalizão republicana resgate a Constituição de 88, que pavimente a reconstrução da democracia, que resgate de, a perspectiva de ampliação de direitos, e isso está na nossa mão fazer. O governo está desgastado, o governo é completamente paranoico, é um governo que está perdido no espaço, o que, que o Bolsonaro está fazendo é, na Rússia nesse momento? A gente nem sabe o que, é que ele foi fazer lá, não tem política externa. O Brasil é, é, um, é um samba do criouro Deus, você não sabe o que está acontecendo. Com, com a cabeça do Bolsonaro, com o Itamaraty. O Itamaraty virou o quê, meu Deus? Uma, um órgão daquela que levou um, um século para ser construído, hoje virou uma coisa completamente absurda. O, o prefeito, então, nós só... não temos política externa. Oi? Não, só para voltar, que eu ainda não consegui a resposta que eu queria sua, eu queria voltar ainda na primeira tá, pergunta olá. falando sobre o Márcio França, que eu acho que isso interessa também muito a São Paulo interessa também a, as alianças é, nacionais, né? A aliança nacional, inclusive. Nessa negociação, está em jogo a vaga do Senado? Porque até agora não tem nenhum nome é, do PT forte aí é, sendo divulgado para disputar a vaga do Senado em São Paulo. Foi ofertado uh, caso né, vocês realmente fechem a federação? É, foi ofertado ao, ao Márcio França ele ser o candidato ao Senado por essa federação ou não? Sim, foi, foi discutido isso com ele em várias ocasiões, inclusive internamente no PSB. Ele, e ele discutiu aceitou? essa possibilidade. Ele aceita essa possibilidade? Não, é, é, é, é, aí você tem que perguntar para ele, Fabiola. É o que eu estou te dizendo é o seguinte: a gente tem que respeitar a autonomia dos partidos. Se você federar. As pessoas... Eu estou falando aqui do fundo do meu coração o, que, o que, que eu acho disso. Se você federar, você tem que ter um critério para escolha de candidato. Os partidos de uma federação não podem ter dois candidatos majoritários, nem ao Senado, a não ser com duas vagas no Senado, mas tem uma só. Então vai ter um candidato ao Senado por federação, um candidato a governador por federação. Não tem como ser diferente pela lei. Quando os partidos não estão é, federados pela lei atual, eles podem ter candidato próprio no segundo turno e podem ter um pacto de segundo turno. Esses são os caminhos possíveis tá. hoje. Não então, existe. Cenário, então, o cenário mais possível é uh, você, o senhor, né? Desculpe. O senhor. Não, com... me chame de Haddad, de Fernanda. E... Concorrendo ao governo de São Paulo, Márcio França ao Senado. Essa, essa seria a chapa mais possível. E Alckmin, a gente escuta toda hora. 99% fechado, 99,1% fechado, Alckmin e Lula. 99,9% fechado saiu na semana passada. Aí começou a circular o Santinho. <risos> Coloca o Santinho aí pra gente. O Santinho... O pessoal começou a receber no WhatsApp o Santinho, é, Frente Ampla, Lula e Alckmin. O que, que falta para isso ser anunciado oficialmente? É, tudo isso que a gente está conversando, das federações e tudo mais. Mas isso já está fechado, né? Alckmin ser vice do Lula, independentemente é, de ter federação ou não ter, isso está fechado, Haddad? Sabe que tem protocolo em política que você tem que respeitar. E o protocolo é respeitar o protagonista dos atores principais. Os atores principais da chapa presidencial é o presidente e o seu companheiro de chapa. Ninguém vai anunciar essa chapa. Por mais certeza que tenha da aliança, sempre haverá um respeito ao tempo é, que os dois têm de amadurecer e de julgar a conveniência da divulgação. Agora, veja bem, nós temos um prazo. Em março esgota-se o prazo de filiação. né? E o Alckmin, como você sabe, não está filiado a partido político. Então, ele tem que tomar uma decisão, que é se filiar a um partido político. Ele pode decidir, por exemplo, se filiar a um partido político que esteja na federação. Porque daí é, você tem um, um, uma tranquilidade institucional da chapa que não vai sofrer solavanco lá para frente. Essa é uma possibilidade. Uhum. Ele, ele se filiar a um partido... Ele pode se filiar a um partido que não esteja na mesa de negociação hoje, para trazê-lo para a mesa de negociação. Né? Então você tem discussões, por exemplo, com o PSD, que se mantém nesse momento. Você pode... Você tem vários arranjos e você tem 45 dias de prazo. Eu diria que não vão se esgotar os 45 dias. Eu acho que em 30 dias... Por que, que eu digo 30 dias? Também não é para antecipar uma coisa que cabe a ele. É porque ele vai ter que dar prazo para as pessoas que querem disputar, por exemplo, uma vaga é, de deputado federal, se filiar o partido para onde ele for. Então, se ele deixar para 31 de março, né, ele, ele vai é, eventualmente perder com religionários. Se ele fizer isso entre 10 e 15 de março, ele dá um tempo de duas, três semanas para que as pessoas que querem segui-lo, né, eventualmente decidirem se filiar o partido que ele se filiar. Mas... Mas... Então nós temos março é um mês decisivo para tudo, na minha opinião, março porque a janela é o fim do prazo de filiação, são as decisões mais importantes, inclusive eu acho que vai facilitar muito a negociação com o PSB depois disso, a gente vai poder sentar mais tranquilamente. Eu repito, a nossa relação com o PSB nunca foi tão boa, desde o Eduardo Campos nós não temos uma relação tão boa com o PSB, entendeu? E, e, e isso voltou, a gente está é, na mesa de negociação, está conversando. Os dirigentes do PT do PSB, TV e PCdoB, estão toda semana, em Brasília, conversando. Todas, toda semana estão conversando. Eu converso com companheiros do PSB semanalmente, tenho muitos amigos. Né? Muito, eu, quando era ministro da Educação, eu fiz toda a política educacional, é, ProUni, expansão das universidades federais... Tudo foi feito com parceria com o PSB, todo o apoio aos governadores Não, é o ponto do PSB. De, é o ponto seu de ligação com os outros partidos, inclusive a sua abertura né, em vários partidos e com vários líderes políticos é realmente a educação. É essa linha. Isso é muito interessante que tem esse ponto de conversa. Agora, conta para a gente um pouquinho dos bastidores é, dessa reunião de Alckmin e Lula. Isso é interessante, Haddad. Até, é, eu lembro muito, né, na época é, que o senhor era prefeito, é, e quando tinha é, e Alckmin governador, governador, né, o quanto vocês tinham... Este esse diálogo quanto vocês tinham esse respeito um ao outro eu lembro até na época das manifestações quando se falou da redução do preço da tarifa né que não iria aumentar que ia voltar atrás como vocês chegavam a um acordo e faziam uma uma política muito correta nesse sentido apesar de estarem partidos opostos adversários políticos e tudo mais é, conta para gente um pouquinho dos bastidores por exemplo nessa nesse último jantar na sua casa como é que tá essa ligação de Alckmin e Lula como é que tá essa conversa entre os dois porque os dois sempre se deram bem. O Lula, quando foi primeiro, é, presidente de primeiro mandato, o Alckmin era governador de São Paulo. Né? Eu recebi inúmeras vezes o Alckmin como governador. O Chalita era o secretário de Educação. Nós construímos, é, eu e o Gabriel Chalita, a proposta de Fundeb juntos. Ele como presidente do Consed, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, e eu, à época, como secretário executivo. Depois assumi o ministério, aprovei o Fundeb e regulamentei. Aprovamos o piso nacional do magistério juntos. Então, nasceu uma amizade por, pela educação, entre mim e o Gabriel Chalita, então secretário do Alckmin de Educação. E ali começou um, um, um respeito mútuo pela maneira de fazer política, pela educação, por não ficar batendo boca desnecessariamente, por tentar resolver as divergências, construindo soluções. A gente pensa diferente, mas a gente consegue construir. O Fundeb foi uma construção a muitas mãos. Né? Eu estava encarregado pelo Tarso Genro, então ministro, de liderar o processo pelo Ministério da Educação. É um êxito absoluto. Nós construímos muitas políticas públicas juntos. Depois o Alckmin perdeu a eleição para presidente em 2006. Ele foi ser secretário do desenvolvimento. Ele teve inúmeras vezes no Ministério da Educação como secretário. Fizemos parcerias, depois aqui na prefeitura fiz muitas parcerias. Isso significa dizer que a gente concorda? Não, não concordamos em tudo. Mas será que a gente não consegue construir políticas públicas que tenham algum solo comum? Muita coisa prosperou em São Paulo porque a gente conseguiu chegar mas você a não me entendimento de várias coisas. Mas você não me contou os bastidores. Quero saber o cardápio. O, bastidor, o Alckmin, o que é, o Alckmin então, bebeu uma caipirinha com o Lula, não bebeu. Como é que eles trocaram o, ideia? O, o, o que, que aconteceu? Você sabe... <risos> é isso que a gente quer saber, não, Haddad. Eu vou te dizer, olha, o que, é. esses encontros, para que, que eles servem? Primeiro, para você é, atualizar as informações de lado a lado. O Alckmin conversa com um público muito diferente do do Lula, né? até porque tem trajetórias políticas diferentes. Então, tem uma afinação de informações sobre o que está que acontecendo de parte a parte para que eles consigam se, se, se mover. A primeira coisa é isso, a segunda coisa é traçar cenários, né? o que está que acontecendo e quais são os cenários possíveis para o futuro. Né? Então, uma conversa de atualização, de troca de informações, de troca de impressões, é, e o mapa do Brasil está sendo discutido, porque há vários estados que estão com problemas em relação a candidatos para governador, em que a gente pode atuar no sentido de fazer com que a agenda avance, a agenda progressista avance uma, em muitos estados. Semana, então, a, gente uma... fica muito, a gente fica muito centrado em São Paulo, que é importante, né? 46 milhões de habitantes, mas acontece que todos os outros estados são importantes para nós. E a gente está fazendo um esforço muito grande para olhar o caso a caso, para ajudar, ajudar a, a derrotar o atraso, a derrotar o que está acontecendo, o negacionismo contra a ciência, contra a cultura. A gente precisa recolocar hum. o Brasil em outra trilha. Então, não há. Tem que discutir São Paulo. A gente foca muito em São Paulo, mas nós temos que discutir o Brasil caso a caso. E nós estamos discutindo o Brasil caso a caso. Nós Tem discutimos um vários estados. Tem um partidário Oi? seu, o senador Jax Wagner, candidato do PT ao governo da Bahia, que disse Sim. numa uma entrevista que o PT precisa calçar as sandálias da humildade, que a eleição está distante, que ainda não é hora de subir no salto alto. Né? O PT está de salto alto ou não? Olha, o Lula está falando especificamente... Eu acho que não, acho que ninguém do PT, todo mundo do PT sabe a ameaça que o bolsonarismo representa no Brasil. Nós nunca tivemos dúvidas disso. Você há de lembrar que eu dei uma entrevista que ficou famosa pelo, pela afirmação em 2016, quando eu disse que a extrema-direita estaria no segundo turno em 2018, dois anos antes. Então, nós nunca, eu nunca subestimei, nunca subestimei a potência da extrema-direita no Brasil. Eu vi crescer a extrema-direita no Brasil porque isso aconteceu quando eu estava exercendo o um mandato. E quando eu dei entrevistas é, sobre o governo Bolsonaro, que fala não, o Bolsonaro está fraco, o Bolsonaro vai cair, o Bolsonaro, eu dizia, o Bolsonaro pode chegar em 2022 competitivo. E, não, e, e em novembro de 2019, eu dei uma entrevista para o UOL, dizendo que eu achava que Ciro e Dória não decolavam, e que o Bolsonaro era o candidato a ser derrotado em 2022. 2019... Portanto, eu nunca tive ilusões a respeito do que aconteceu no Brasil. Aconteceu uma coisa grave, os extremistas encontraram um canal de expressão política que eles nunca tiveram, desde a ditadura militar, e nós não devemos subestimá-los, porque eles usam armas que nós não, não, jamais utilizaremos. Você acha eles que ele usam tem... armas que nós... Você acha pois que ele não, pode Fabrício. crescer além desses 25%, mais ou menos, que dentro das pesquisas é o máximo que aparece? É, você acha que Bolsonaro, que ainda, tem espaço... Bolsonaro ainda tem espaço para crescimento? Eu acho que nós não devemos trabalhar com a eleição ganha em fevereiro. Nós não devemos trabalhar com a hipótese de que não haja segundo turno. Eu acho que tudo isso é um grande erro. É um grande... Uma coisa é você trabalhar para ganhar até o último dia, até o domingo, né? do primeiro e do segundo turno. Outra coisa, você dá favoritismo de barato, dá que a eleição pode ser ganha no primeiro turno. Eu, não, eu, não, eu acho um erro isso, porque eu vivi na pele o que, que é o bolsonarismo numa campanha. As armas que o bolsonarismo usa numa campanha. É uma força do mal extraordinária. Eles são capazes de coisas que todo mundo duvida. E eles fazem com a maior naturalidade, como se fosse usual, e as instituições, às vezes, se rendem à truculência do Bolsonaro. Eu não acho que as instituições reagem à truculência dele como deveriam. Não, não reagem. Haja visto o colapso da economia, o colapso sanitário que o Brasil está vivendo, fora as outras áreas, educação, cultura, meio ambiente. Então, eu acho que nós não devemos subestimar dessa, essa força e trabalhar muito linha. até outubro. Dentro dessa linha, ontem o presidente Bolsonaro trouxe um vídeo lá de 2018, do dia seguinte de ele ter tomado a facada. Ele tem voltado a falar bastante sobre isso. Você acha que isso já é um uso eleitoral? Isso, A questão da facada vai voltar com força nas eleições? Como é que você analisa isso, Haddad? Olha, eles têm uma central de mentira, né? comandada pelo filho do Bolsonaro. É uma central de disseminação de mentiras. O que vai sair dessa central, como não é a verdade, porque a verdade é uma só, como não é a verdade que vai sair dessa central, tudo é possível. Você há de lembrar, em 2018, foram 82 grandes mentiras contadas para o povo evangélico, para todo tipo de pessoa. Né? As mentiras contadas... Foram extraordinários. Nós identificamos 82 mentiras contadas no, na última semana do primeiro turno. Porque eles objetivavam ganhar a eleição no primeiro turno. Para não ter que se defrontar com um debate de segundo turno, para o qual o Bolsonaro não estava minimamente preparado e todo mundo sabia. Então, era uma eleição para ser liquidada no primeiro turno. Ele teve que passar o vexame de, apesar de ter tido alta, não participar de nenhum debate porque ele não tinha condições e não tem até hoje. O que, que ele fez nesses últimos três anos? Ele aprendeu alguma coisa nos últimos três anos? Absolutamente não. A Folha, se eu não me engano, fez uma pesquisa sobre a jornada de trabalho do Bolsonaro, três horas e dez minutos. Um político em cargo de chefia trabalha 15, 16 horas. A jornada dele é três horas e 10 minutos. Ele aprendeu alguma coisa nesses três anos? Absolutamente nada. Então, nós temos nós temos que é, nós estamos nos defrontando com um fenômeno que a humanidade conhece, que é o extremismo. O extremismo, muita gente fica, fica cega é, e não faz um julgamento racional a respeito do que está acontecendo. Isso hoje é 20% da população, mas nós não sabemos se a máquina de fake news vai fazer isso crescer. Eu não estou dizendo que vai crescer, e eu espero que a vacina do Covid tenha também surtido efeito em relação... As fake news. Mas eu não sei se nós estamos vacinados em relação às fake news ainda. Eu não sei se nós temos instrumentos. Por que, que ele migrou para o Telegram? Porque o Telegram não tem filtro. Fala-se qualquer coisa no Telegram. Né? O ministro Barroso tem dado entrevista sobre a ameaça que é uma máquina de fake news é, se, se valer do Telegram para fazer chegar mentiras a população que tem mais dificuldade em se informar, que recebe uma informação e toma como verdade. Então, nós temos que ter todo o cuidado, nos mobilizar, porque eu não acho que vai ser nada fácil esse ano. Nada Fernanda... fácil. Fernanda Haddad, muito obrigada pela sua entrevista, sua disponibilidade de nos atender aqui pela manhã no UOL. É, bom dia, bom trabalho. Vamos aguardar então. Você falou entre 10 e 15 é, de março que pode ser esse anúncio. acredito. É, e aí já vem um anúncio <risos> definitivo, tanto na esfera nacional quanto nas esferas estaduais. Né? Deve ser então por volta disso. É, entre 10 e 15 de, de março. Vamos aguardar. Muito obrigada e um bom dia. Bom Fabiola trabalho. Josias. Companheiros e companheiras, muito obrigado. Valeu.